Hoje eu trago para vocês uma das placas de captura mais procuradas da Easy Cap, que é a 261M, né? Essa plaquinha aqui que é Full HD, muita gente perguntou no Instagram se a gente já tinha sobre essa plaquinha aqui. Ela tem entrada e saída HDMI, na outra ponta ela tem USB 3.0 e uma entrada para microfone 3,5mm. Então se você estiver gravando a sua gameplay e quiser utilizar essa, essa plaquinha aqui com o microfone externo, basta você plugar aqui o um microfone e você consegue gravar né, o gameplay do seu console ao mesmo tempo que né, grava o áudio. Embutido aqui com o microfone externo também, tudo via OBS ou seu outro software de transmissão e gravação favorito. Gosto bastante dessa plaquinha porque ela tem entrada e saída HDMI. Tá? que suporta resoluções até 4K, então se eu tivesse uma câmera em 4K, o sinal entraria aqui em 4K, sairia em 4K para um monitor externo se eu precisasse, né? só que lá no software de edição eu colocaria em 1080p, né? porque como eu disse para vocês, ela é uma placa Full HD, então eu vou mostrar para vocês agora na prática o uso dessa plaquinha para vocês terem uma noção da qualidade de imagem que ela oferece. para vocês como está utilizando essa placa de captura juntamente do OBS, né? que é o software de captura e transmissão que eu tenho aqui instalado. Você pode estar tá utilizando qualquer outro software de, de transmissão e gravação, só que eu uso o OBS justamente porque ele é gratuito, ele é bem intuitivo e boa parte dos usuários utiliza, é, boa parte das pessoas que transmitem e gravam usam o OBS. Então vamos começar aqui com ele, tá? Eu estou com a tela aqui aberta, mas eu vou fazer algumas ressalvas antes. O áudio que vocês estão escutando nesse exato momento é da e USR. a imagem que vocês estão vendo é também da USR, é, para vocês terem uma noção aí de comparação, ver o granulado, ver se deu, deu algum delay, então tudo aqui vai ser extremamente cru para vocês entenderem exatamente como é a placa e como ela funciona, beleza? Então vamos lá, OBS, clicar aqui com o botão direito, adicionar, dispositivo de captura de vídeo, vou colocar um nome só para não me perder, aqui ok, já começa a passar a imagem da, da câmera, né? está conectada via cabo HDMI e aqui embaixo o modo de saída de áudio eu vou estar tá utilizando aqui, ó, utilizar o dispositivo de áudio personalidade, personalizado vou clicar e por que, que eu faço isso? porque eu estou utilizando aqui o microfone da Lensgo né? Wireless, né? o lapela wireless da Lensgo que é o 328c, já trouxe até vídeo dele aqui para o canal, o transmissor está aqui comigo e o receptor está conectado ao meu a minha placa de captura, então o áudio vai ser bem superior ao áudio que vocês estão escutando agora, tá? Então vou dar OK aqui, vou iniciar a gravação. E agora, né, vocês estão escutando o áudio já do microfone, tá bom? E o, a imagem que vocês estão vendo também já é a imagem que está sendo passada pela placa de captura, tá? Então vocês têm aí uma fonte de comparação entre a imagem que estava direto da câmera e a imagem que também está sendo transmitida aqui para o meu computador via placa de captura né, geralmente tem um pouquinho de diferença assim, você consegue ver alguns granulados na tela, mas realmente essa placa me surpreendeu trazendo pouquíssimo grão, trazendo pouquíssimo delay e você aí tem uma placa que realmente oferece muito mais do que outras placas do mercado que estão muito mais caras que ela. E a cereja do bolo né, é você poder fazer transmissões pelo seu celular né, usando aqui o adaptador de USB para USB-C, aí você pode colocar aqui no seu Android, a plaquinha tá aqui, minha câmera tá aqui podem ver que eu posso utilizar a imagem da minha câmera e transmitir pelo meu celular. Eu já fiz isso num outro vídeo de uma placa da EasyCap Cap, né? tem um aplicativo próprio deles, mas também tem no, na App Store vários aplicativos que é, são ótimos e compatíveis com essa plaquinha para você fazer transmissão ao vivo. Infelizmente eu não tenho um console pra mostrar essa plaquinha aqui gravando e transmitindo games, mas se você procurar pelo YouTube, tem vários criadores de conteúdo que já utilizaram essa, essa placa aqui pra esse intuito, né? Então, gosto bastante dessa placa, achei a sincronia com a imagem que está saindo da câmera muito boa, ela não me deixou na mão em nenhum momento de eu ter que realmente, na pós, mexer e sincronizar né, o áudio do vídeo para deixar tudo certinho. Gosto bastante, se eu estivesse utilizando a minha câmera como webcam também, numa transmissão ao vivo, eu com certeza utilizaria ela, justamente porque ela não te, te dá esse delay, né? as outras placas realmente tem um certo delayzinho chato e realmente acaba pegando bastante na hora que a gente está fazendo transmissão ao vivo. Ela tem entrada e saída da Ganymed, que tem suporte ao 4K, mesmo sendo uma placa Full HD, como eu disse para vocês, tem um adaptador que você pode estar utilizando para fazer transmissões pelo seu celular. Então ela já é uma plaquinha bem completa, tá? Sem contar que a cerejinha em cima do bolo é você poder colocar aqui, né, o microfone externo e ter um áudio bem superior. Se você gostou dessa plaquinha, é só adquirir a sua pelo nosso site. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. <música>